Brasil, eu adoro esse daqui, ele vem gritando e me arrasta pra todo mundo, assim, é muito doido, o ninja é bom demais Faz anos que eu não encontro ele, inclusive, faz uns dois anos que eu não vejo ele, porque eu não saio mais de casa, né, eu só trabalho Mas o ninja, mano, ele é, eu nunca vi, esse mano, ele é imune à tristeza, o ninja é imune à tristeza, eu nunca vi um bagulho assim O cara inventou a felicidade e a serotonina Que isso, mano? Caralho, Ana Maria Braga, Porra mano... mano, quem foi o filho da puta? Mano, que filho da puta? Ó, oh, vocês foram os melhores memes que assisti nos últimos tempos. Que vídeo bom. <risos> Caralho, cachorro abre o um papo, velho!